Fala, fala galerinha. E aí, esse só... é Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e esta é a TAG Prêmio Nobel de Literatura. E essa TAG a gente viu aonde? Foi no canal Book Addict de Duda aí, Menezes. Foi. Agora foi você que viu. É, eu vi. O primeiro é um autor, ganhador de Nobel, que você já leu. Eu já li alguns autores, né? Você eu vi que eu, você eu leu Eu tô, né, assim, bem nessa região, nessa questão aqui. Patrick Modiano. Já li também aqui. aquele Alberto Camus. Já li Alberto Camus, já li Gabriel Garcia Marques. Eu sou top, hein? Sou eu muito sou, um culto. Sabe por que Sabe por que é, é top? Porque eu não li nenhum isso É eu que vi Eu olhei a lista várias vezes, mas eu não reconheci, né? Assim, eu conheço os autores, obviamente. mas Não conheceu eu na sua lista. É. Exatamente. Eu, eu queria ter muito lido, por exemplo, Gabriel a eu não li por falta de na cara mesmo. Porque eu tenho três livros dele. que tenho vários livros. Treze? Três. Quando vê, é só uma estante inteira. Vai um autor, ganhador. Que tá na sua lista imediata de leitura? Quem tá na minha lista imediata entre é, os autores é Kazuo Ishiguro. Eu já li, mas ele tá na minha lista imediata também com. porque eu quero ler. como é o nome? Não me abandone jamais. Foi um livro que a gente recebeu, faz pouco tempo, né? Da companhia as letras. E o pessoal fala super bem. Fala mais bem do que O Gigante Terrado, que é um livro que eu já amo. De fato. Ixi Maria, eu né? amar muito. Então talvez eu ame muito. <risos> Ou talvez não. Ou talvez, quando vê, mas é só o pior livro do hum. ano. Pô, no meu caso, eu vou ter que ler aqui, porque é a autora Svetlana... Como Alexia. Alexia Alexiakic. também. O <risos> quê? <risos> assim aconteceu. <risos> E na verdade eu já comecei a ler, a ler. já comecei, só que em férias e tal, viagens, me atrapalharam. É, mas eu comecei, mas... Destável, destaque, ela será lida, muito em breve. Convencedor do ano que você nasceu. No caso da é. é o mesmo, que já nasceu em 92. Lê, que eu não sei quem é. Então é Derek Walcott. Walcott. Walcott. Walcott. Qual livro? Não sei qual livro. Santa Lúcia. Ah, de Santa Lúcia. Fala aí, país. Eu, eu aqui. Ah, é de Santa Lúcia. Santa Lúcia é o país dele. <risos> mas eu não faço ideia de quais livros tem. Não sabemos, ah. não sabemos. Mas. Nunca vai ser né? Sega... ah, ah, nunca... é bom, né? Chega. É é. Um vencedor que você quer ler, mas que ainda não é sua prioridade. Quem não é minha prioridade, na verdade, faz tempo. Porque esse livro tem... é um dos primeiros livros que eu vou ler na minha wishlist da minha vida que é Orampa. Ora, Orampa. Oram, Pamuk. <risos> ele é da Turquia, ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 2006, e o livro dele que eu quero muito ler é Neve. Tem uma, eu acho que é esse livro que tem a metade do rosto da menina na capa, assim, e a outra metade é verde. É isso, eu Pronto. Então pronto. É isso mesmo. Não devia estar nessa minha resposta, Gabriel Garcia Marques, porque era pra ser uma prioridade. Só que assim, eu não vou mentir, né, minha gente? Eu não vou mentir. Não vou mentir. Que já tá lendo há bem uns dois anos e não li. Ah, é. oh, eu queria muito ler esse ano de solidão, mas eu, eu acho que esse ano sai. Eu não vou fazer promessas aqui, não é mesmo? É ah, mesmo. Porque Deus é mesmo. Mas... ai... E último, um autor que você deseja ou acredita que ainda ganhará o Nobel? Eu acho que deveria ganhar Josten Jostengarder é autor de vários ah, livros. É, pronto. <risos> é autor de Dino Coringa, muito de bom. O Mundo de Sofia. Do Através do espelho. Através do espelho de é dele, né? Ah, não, é, não, é que né? eu ganhei em outro vídeo. Na vários é, livros, eles são muito bons. Eu não sei. Eu, não sei. eu chutei na verdade, né? Ah. Porque eu fiquei refletindo e chutei. Tá entendendo? Pois eu, na verdade eu sou um pouco mais humilde, não posso citar nomes, mas eu queria que um brasileiro ganhasse, tá né, gente? Porque, Seria uma coisa assim, ótima. Ia ser ótimo, não temos nenhum prêmio aí. É mesmo, quando tá veio Daniel isso. Galera, aquilo... Tá então, falando assim. E aí eu, eu queria, assim, ach acharia massa se o um brasileiro ganhasse. Eu fiquei surpresa porque, coincidentemente, eu tava discutindo isso numa aula que eu, que eu uma turma que eu pago de literatura norte-brandense, e eu não sabia que não tinha nenhum brasileiro. Nunca teve, né? Que, que interessante. É interessante. De, de literatura e a gente tem grandes nomes. Eu não sei como é que eles escolhem né? Ah, ano. Ah, também não sei. Não. Tem tipo cada ano tem tipo uma frase que representa aquele autor que ganhou. Ah. Sim. Aí é uma frase muito louca, viajado é, aqui para assim. É, tipo, é, é tipo Pedro Bial no Big Brother. É, tipo É pela pela Ai, reflexão. A pela reflexão sobre a grama, não sei de onde. Pronto, ganhou. Assim, eu não sei, eu não consigo entender. Ai, ninguém sabe. Mas, mas é bom, bom, sabe, porque a pessoa ganhou um prêmio e é é, é conhecido. Pronto, é isso. É isso. Essa foi a tag do Prêmio Nobel, que às vezes a gente lê, às vezes a gente não leu. <risos> Mas pronto. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais autores do Prêmio Nobel vocês já leram. E qual vocês, vocês estão ah, lendo. Se vocês estão mais perto de Nobel que já leu alguns, vocês já estão perto de mim, que não leu nenhum. Team Norby e Team Carol. <risos> Agora também tem... Eu ia dizer uma coisa, mas eu esqueci. Então, pronto. Pronto, acabou o vídeo. Ok. É só isso. Ok. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Fica ligado nas nossas redes sociais. mandar esse vídeo pra todos os seus amigos. E perpetuar, né? A gente tá chegando nos 6 mil inscritos. Eita. Era o sonho da gente chegar... Ainda essa semana. Valendo. Okay. <risos> <risos> aquele desafio. Se esse vídeo chegar em 15 mil likes. <risos> ai, vamos sonhando. Ai, ai. É isso. Tá bom. Valeu! Valeu! Empurra! Empurrar pra onde? Pra é cá! Eu tô... eu tô... Qual oh, é não, não quero... não quero... Caladinho, coladinho caladinho... Será que vai ficar frescando de novo? Parando? Pode ser que sim, pode ser que não.